Apresentando eu, papai Jujuba Bananica no canal Jujuba Nanica. Faz o para mais um vídeo. Hoje, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, né? Gente, com Face Cam, estou aqui com a minha carinha maravilhosa. Para quem não viu, gente, então hoje eu não estou com essa skin. Infelizmente, eu estou com. Esta. Estou com o xodó do Roblox O Bacon Hair Cabe de bacon Dá vontade de comer, não dá Não gosto não Mas bom, estamos aqui com o meu pai Gente, pelo amor de Deus Oh gente, eu já vou ajudar o player aqui rapidinho Ele falou oi, ele só fala oi, ele não fala oi, sabe né? É o... Então, gente, ele só tá aqui mesmo pra mandar os negócios. Ok. Ele já vai mandando. Bom, gente, então vocês vão precisar de um amigo ou alguém que possa te ajudar, tipo, mandando as coisas. Já vamos começar pegando a vassoura que é mais fácil pra gente Porque a gente já vai, tipo, indo pelos caminhos, sabe? Quem quiser me adicionar, é, bota aí pra gente jogar E posso até ajudar vocês com isso Calma aí, deixa eu botar aqui. aqui Pra até ajudar vocês com isso É, vocês só botar aí nos comentários O negócio, tá bom? O nick de vocês se vocês quiserem me adicionar pra jogar comigo Pra ajudar, sabe? Ok, o meu bugou, gente Mas, tipo, eu já consegui a vassura O meu tá bugado aqui É, algumas vezes dá uns bugs, gente Que quando você pega a caixa é, Ela não some, sim Logo depois que você vem aqui, gente Vocês vão vir aqui que vocês vão botar a bicicleta que Vocês vão ficar com a bicicleta Aí depois, ele tá mandando ali Depois ele vai vir pra cá Aí depois vocês vão vir aqui do outro lado, vocês vão ter uma outra caixa. O bom que é, não equipa nada, sabe? Bom, aí depois eu vão vir aqui na frente, que logo depois vai ter um carrinho de sorvete, tá? Já já a gente vai pra aquela parte, a gente vai continuar indo reto, tá? Depois que vocês conseguirem dois, vocês vão aqui, tá? Aí vocês vão vir aqui atrás. Aqui atrás vai ter a outra caixa, né? Pra quem não viu aqui, ó. O meu tá bugado, o bom é que eu não equipo nada, não fica muito, sabe? Aí vai vir aqui em cima, vocês vão subir aqui. Aqui vai ter um negócio do Buzz Lightyear, que demorou muito pra mim conseguir esse negócio, pra não dar nada. Bom, gente, pra quem, não, pra quem não reparou, eu vou pegar 20 caixas, pra quem, tipo, reparou e viu perguntou o que é isso. Eu vou pegar 20 caixas misteriosas, é, cada uma vai dando um item, e, tipo, quando você pega 12 você consegue esse negócio aqui. Que é pra botar na sua cabeça do avatar Que vai pro jogo, qualquer jogo você vai, vai pro seu avatar do Roblox O resto não vai não é, Depois que você pega 20, vocês vão vir aqui Que vocês podem escolher uma dessas skins Mas eu vou mostrar os lugares E aí, depois de ir aqui, vocês vão vir aqui Essas em cima. Skin vai pro Roblox Ah, essas duas skins essa, Uma dessas duas skins, vocês escolhem Quando vocês pegam 20, vocês vão subir aqui Aí vocês vão subir aqui Aí depois vocês vão vir aqui, ó por aqui ó Depois vai vir aqui e peito Pinta a manhã Você consegue a na nave. Bom, depois nós vamos continuar indo reto, né? Que é mais fácil. Eu vou deixar a piscina por último. Vamos indo pra cá. as construções. Vocês vão vir aqui, ó. Vocês podem vir subir aqui, ó. Subir aqui. E pimba. Subir aqui. Aqui que vocês vão conseguir um doguinho, tá? Pra quem não sabe, aqui. Aí depois vocês vão vir aqui, ó. Eu tô seguindo bem pleno com vocês, tá? Aí depois vocês vão vir aqui em cima Aqui em cima vocês vão conseguir uma prancha, tá bom? Eu tô lembrando os itens, ó E gente, eu esqueço que eu tô de física, não é possível Bom, aí a gente vão... Depois vocês vão vir aqui Se você tiver de, ba... de vassoura, foguete, bansalatir, tanto faz, tá? Vocês vão vir, só vir aqui, pim Você vai virar mas a da técnica, técnica, técnica, é. Depois vão, logo depois vocês vão descendo tudo e vocês vão vir aqui. Aí vocês pegam outro item que é um chapeuzinho que eu gosto muito inclusive eu vou equipar ele, tá? Depois vamos para esse lado, que no caso a gente começou indo só pegando aquele ali, né? Para quem não viu. Aí depois vocês vão vir aqui, vocês vão em cima desse negócio do Rayleigh Haig, para mim é do Rayleigh Haig. Aí vocês vão vir aqui, ó, aqui atrás de uma escada, pra quem não viu, eu fiquei mil anos procurando. Ali em cima. Aí depois vocês vão aqui, logo do lado, tem um riozinho, e tem em cima desse negócio que fica os sapos. É. Aí depois, gente, esqueci de fazer isso aqui. Vai ter uma aqui, que eu não sei porque tá aparecendo pra mim, deve ser uma disponível, quer ver? Essa aqui, ó. Isso aqui, gente, vai ter uma aqui, tá? O Papai de Juba esqueceu dessa aqui. Ou não dava pra mandar, porque às vezes dá um bug e não dava pra mandar. vai ter uma aqui, bem aqui embaixo, tá? Bom, vamos ver se falta esse... É, só falta esses dois, eu acho. Vou dar Gente, acho que... É... Eu vou tentar falar com... Na verdade, Papai de tá aqui do lado. Então, você vai lá tentar mandar esse, tá? Que fica debaixo da pedra. Pede aí, fala pro pessoal, ensina aí Oi, gente, então, vocês vão vir aqui, ó Não, pede aí pro pessoal do, oh. do chat pra mandar oi gente, tem, tipo, muita gente ajudando Tipo, quase em todo o server que eu vejo, tipo, tem BR, fala assim Alguém quer ajuda pra achar em tal né? Quem tá no TED faz isso mesmo, ou até pra ajudar os povo Mas bom, o Papai Juba já tá indo lá, lá Pede aí pro pessoal mandar o da pedra pra você Tá Localização da pedra. Alguém manda o um item pra mim da caixa debaixo da pedra. Pega o da entrada, lá. Bom, eu já peguei o da entrada. Não, do lado do muro não pegou, não. Peguei. Não pegou. Ah, esse daqui, ó. Ah, o lixo, gente. Eu esqueci aqui, ó. Eu sempre esquece desse lixo. Sentei. Não, tem que aceitar o... Sim, calma aí, eu vou só aceitar aqui do Gilberto Do Gilberto Aqui, já vamos para fase chata Da piscina Espera que ele... Ah. Ok, né Beijo, antes. É para fazer um negócio ali Ali vocês vão ganhar um negócio de correado E aqui vocês vão ter outro que o papai Jujuba esqueceu da piscina Gente, o Papai de Juva vai lá porque o povo não tá colaborando Vai, vai pedir Tá bom, né? Aqui em cima eu já peguei Bom, gente, nós vamos conferir os lugares aqui, tá? Sim, é um papel Sorvete Sim, né? A pedra, o Papai de Juva vai mandar Container. O container é esse aqui, gente. porque quem não sabe. Foi da bicicleta. A torre foi essa daqui, ó. Ok. O da torre foi essa. Piscina, cadeira. No caso, foi ali, ó. Atrás da árvore, centro. Ah, essa árvore, centro aqui atrás tem dentro da dentro da casa da árvore da árvore no caso que aqui uh, em cima da árvore no lago o lago eu peguei Piquenique. Peguei, né? Não, o piquenique eu não peguei, não. Construção colorida. Ok, gente. Ele me deu os últimos que faltavam. Eu vou dar o cara. Vou mandar o. Do cara pra bike. Eu vou mandar a bike pro cara aqui. E o. Pronto, Pronto Manda aí pro cara Pronto Pronto É Pegou os 20 já? Chiu, calma aí que eu tô vendo Que caixa vermelha Construção colorida Ah, essa aqui eu esqueci de pegar Tem quanto já? Aí Falta só aqueles dois Que dois? Falta sete três. É, sete, Três Eu tô vendo aqui Tem o da entrada lá, No começo Onde? Ah, no começo. Aqui? Do lado do murinho. Esse? É. Já peguei. Uhum. Colorida caixa vermelha. A caixa vermelha eu peguei, que é do chapéu. Piscina perto do trampolim. Eu esqueci desse. Gente, por que não tá? vendo aqui, ó? A Nossa anotação. É, a nossa anotação. Aqui, ó esqueci de pegar essa daqui. Esqueci que você consegue um foguete. Tá vendo como é importante Tem um papel aqui do nosso lado? Ok, trampolim. Atrás da árvore. Em cima do lixo. Já pegou. Árvore início. Já pegou. Royale Hein. peguei. Construção. Pegou. Em cima construção dois verde. É peguei. Em cima, início, praca. Ah, Construção, um. Tenho... Em cima da casa grande, que é essa daqui. Piscina, tobogã, no ar. Piscina, tobogã. No... Pega a praca ali. Já pegou? Já, é a vassoura. Gente, os últimos que faltam é o... Ah, bolinha! Piscina. Os dois da piscina. Aqui vocês vão ganhar uma discoteca e aqui vocês vão ganhar um negócio pra ficar mais rápido. Não, isso aqui eu peguei. Falta o. Oh, cadê? Que isso? O tá... Ah, o dinossauro da pedra. Ah, o da pedra. Eu percebi pelo rabo. Ok, né? É embaixo da Pronto. Pedra. Não tava aparecendo, agora apareceu viu? Sim É, Papai de Juva foi lá e me deu os negócios Pra quem não sabe Aí, gente, depois que vocês completarem Eu esqueci de vir aqui, tá? Pra conseguir o um negócio Da cabeça Quando vocês tiverem todos, vocês vão lá Aqui, gente, vocês vão escolher um dos dois E, tipo Tanto faz Eu vou escolher essa daqui Que eu acho mais bonitinha Mas eu também tenho essa Só que essa aqui é muito gnome, Vai essa daqui mesmo, gente? que eu nunca usei a skin dele, tipo, em particular. Ô, gente, voltamos aqui, tá bom? Gente, é o irmão da Eri. Um pouco no rio. É o irmão da Eri, gente. A Eri tem esse negocinho aqui. Coitada. Gente, olha que bonito! Achei. Eu, eu esperava mais do boneco, confesso... Gente, que isso! Gente, vocês podem escolher esse elfo aqui, esse elfo e a mulher. Uma coisa que eu não entendi foi que meio que assim, elfo da floresta toma sol todo dia, né? Porque ele fica na floresta. E lá no jogo ele tava meio que sem bronzeado sendo que ele anda na natureza. Mas gente, já foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para seus amigos. yeah! E é isso, até a próxima e fui. Eu sou o top.